E aí, pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Então bora lá assistir o vídeo, rapaziada. 3, 2, 1 e... Você não vai arrumar nada para mim, você é um trouxa. Tá ligado, meu parceiro, mas... que você fica nas coxas. Depois dessa batalha, você vai sair com a cara roxa. Manda e faz assim, mas contra mim falta força.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 que faço improvisação mas sabe por que eu vou improvisando é claro que não é o suficiente pode levantar nem 10 anos malhando. mas assim também tá ligado nega né? agora eu mando bem só que sem maldade você não <risos> representa essa cultura satisfação quadra do pix mas faltou o jogo de cintura <risos>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 Tipo, eu já tava rimando antes de você começar, isso é um bom exemplo Mas eu não tô falando do tempo que eu tava rimando lá atrás, eu não sei se entende Mesmo quando era lá atrás ou aqui no presente, eu já tô rimando à frente oh! Essa é a nossa diferença MC que fala, MC que pensa Você fala muita coisa, só que nenhuma das coisas compensa Você fala que eu tô abaixo do seu pé Só que eu acho que você tá fudido É uma questão de percepção Fala isso para o formigueiro ou para o caco de vidro? O que é que acontece? Tá ligado Rimo ritmo aqui no freestyle? É um calcanhar de Aquiles, é um detalhe. Você não consegue nem encaixar no beat truta, então começa se for no lugar. Cê tá ligado, né, meu truta? Eu vou ter que ir agora, já vi, eu vim abismado pra te matar. E aí, parceiro, eu vou te bater. E quem tá na voz agora aqui é o Renanzinho, Como ele disse, a revolução vem de baixo. Você não tá vendo que eu sou pequenininho. Melhor que eu tinha que mandar, então vou te sassalhar. E aí, parceiro, tudo isso que você falou, cê tá pausado, eu tenho que te matar. Fala isso até pro formigueiro ou caco de vidro, eu vou mostrar nesse capricho. O formigueiro eu sigo já jogando água, no caco de vidro eu sigo jogando no lixo. Uh! Uh! Uh! Ha, você baixinho igual o Romário. Só que comparar com o um Altão, tipo Raland você vira um otário. Uh!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 Só que eu acho que você não entende 90 vem com o Bolsa Família Espalhando para todo mundo nutriente Eu acho que é a que você não entende Esse meu rap aqui dá renda Enquanto essa letrinha aqui nem rende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 se foi eu não sei que, não sei que lá no Rio arrombado você só me ganha quando for lá no coliseu porque tem sua panela tem sua família tem todo mundo lá em brasa você paga a passagem de todo mundo e ainda convida os parentes da tua casa quando é no Rio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 cara Jurado Netar Moreb oh! Jurado Netar Moreb E você parece até a pesquisa da Deep Web Quem que tá desse lado? Se você perder de novo vai desafiar o Jurado? Não vou desafiar o Jurado Netar Moreb que esse é aqui, esse eu nunca vi Meu mano sabe meia rimehara da Deep Web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 Mas batalhar comigo não é Renato, é roleta russa Ei, Catrão, oh! Você cê tá fudido Eu vou te matar, cê não vai recuperar o seu tempo perdido oh! Oh! Criança, nessa batida Roleta que se conhece é do Pondinho e companhia entre navalhas e apostas eles apostaram em mim É ah, um bom dia em companhia Hoje o um adolescente te ensina o jogo da vida Aê. Ah, Pra mim você tá na mesma Station E hoje você não vai ganhar seu Playstation ah, Não, sou verdadeiro O jogo da vida dele ficar de fone e toca no celular o dia inteiro Aê! Ah, eu sou incompetente, o solo da aldeia eu macho com o sangue do aborrecente Porque a minha rima é sempre lúcida, eu tô sempre de fone porque eu estudo música E o bagulho vai do começo ao fim, você não estuda É por isso que essa música é ruim essa é sinceramente, você tá tomando pancada Porque você não tem levada, tá estudando música porque se você não aprende nada nessa é história fone de ouvido, você lembra da escola? Porque eu lembro de mim, saindo da escola, com um rap na mente e minha mente lá fora! <risos> minha mente lá fora eu me concentro, e você tomando surra aqui dentro, ele tá com o fone de ouvido, só que eles me escutam, eu tô com fome de ouvido! <risos>